Olá, meu nome é Bruno Fernando e hoje estou apresentando 5 Países Fictícios. Espero que gostem. Fui! Durante a guerra civil grega entre comunistas e monarquistas, o PNG, Partido Nacional Grego, tanto tantos comunistas e tantos monarquistas. Em 1947, os nacionalistas gregos ganharam dos comunistas e monarquistas, instaurando uma ditadura militar. Em 1950, os militares gregos invadiram a Albânia sem encontrar resistência. Durante uma reunião do parlamento grego, é discutido sobre a invasão à Iugoslávia. Mas a União Soviética intervém no plano grego, dizendo que caso a Grécia invadisse realmente a Iugoslávia, eles iriam intervir. Então, a Grécia envia o ultimato à Iugoslávia, exigindo todo o seu território. A Iugoslávia, com medo, é claro, aceita. Logo mais tarde, os militares gregos se desfilam em Belgrado. Em 1989, a Grécia invade a Romênia, Bélgica e Hungria, travando terríveis batalhas como a Batalha de Dipucareste, e a Batalha de Budapeste, mas no fim, a Grécia é anexa os territórios. Em 1992, a Grécia invade territórios ucranianos e, em junho do mesmo ano, a Grécia anexa é a Moldávia, sem Se em resistência. Atualmente, é a maior potência militar e econômica do mundo, tendo rivalidade com a Rússia dos Estados Unidos da América. A origem dessa grande união de quase toda a América do Sul espanhola vem do início da independência de todas as nações sul-americanas. Ao invés de se separarem diversas nações em constante conflito, as colônias resolveram se unir após um tempo para combater os espanhóis. No início, foi muito caótico. Muitas revoluções aconteceram dentro do Império, que foi coroado Gervásio I. Seu reino durou de 1816 até 1857, logo antes de começar a Grande Guerra Sul-Americana, que durou de 1860 até 1871. O conflito foi o Império Del Rei contra o Império do Brasil. A guerra durou 11 anos e causou muitos danos à economia do Império, porém, após tantos conflitos, as duas nações resolveram entrar em um acordo, dividindo partes do território onde é o Paraguai. As consequências da guerra foi um aumento de revoltas republicanas na região da Argentina, que aumentaram ano após ano. Resultando em 1882, a Revolução Republicana Argentina, o que causou a morte do Império, dois anos depois. Em 1939, com a invasão alemã da Polônia, o um grupo monarquista planejava o ressurgimento da Polônia-Lituânia, até que em 1944 começou a Revolta da Polônia, com isso foi formado os Estados Socialistas da Polônia. E esse governo comunista foi de até 1971, quando foi formado o Reino da Polônia. Em 1991, com o fim da União Soviética, a Polônia anexou a região da Lituânia, Belarus Ocidental e partes da Ucrânia. E assim foi formados os Estados Unidos da Grande Polônia, uma monarquia federalista e aliada da Turquia, Portugal e Áustria. Pois são inimigos da OTAN e formaram sua aliança chamada de OCN, Organização Confederativa Nacional. Em 1823, James Moreau, presidente dos Estados Unidos da América, propõe a criação da doutrina Monroe, que iniciava o processo imperialista na América, buscando assumir o controle no lado ocidental do mundo. A ideia dava pequenos passos para o total sucesso. Em 1825, é iniciada a união política e militar com o Brasil, a nação mais poderosa do sul-americano. Em 1829, a União torna-se mais próxima e é assinado o termo em que une os Estados Unidos ao Brasil, tornando-se um único país em que ocorre a abolição da escravidão e a criação do novo nome do país, decidido por Pan-Americana, ou seja, a União das Américas. Com a União promovida, o processo expansionista toma forma e começa a agir. O Brasil coloca pressão no sul, forte industrialização do norte, ganhando diversas guerras e tomando diversos territórios latino-americanos. Mas acima, os Estados Unidos começam a invadir o México, que cede seus territórios sem muita resistência, com um exército mal formado e ainda fraco. As guerras expansionistas cessam por alguns anos, devido ao rápido crescimento do país. Os Estados Unidos chegam ao Panamá, finalmente conectando por terra os territórios, iniciando o Zenit, do um maior império desde o Romano. Nos anos 1914, inicia-se a Primeira Guerra Mundial, e nesse período é firmado o um alcance internacional da influência pan-americana, consumando-se assim o país mais próximo e influente do planeta. No ano de 2002, para comemorar o título da Copa do Mundo do Brasil, os estados brasileiros resolveram fazer um campeonato de futebol entre os estados, valendo a República Brasileira. O campeonato foi rolando até que chegou a final, São Paulo vs Minas Gerais, onde Minas Gerais acabou perdendo por 7x1, assim fazendo São Paulo o dono do Brasil. Mas alguns anos se passaram, exatamente 25 anos, Minas Gerais, agora chamada de São Paulo Gerais, pediu uma revanche a São Paulo pelo Brasil inteiro, São Paulo aceitou, então eles foram se enfrentar com uma partida de futebol, Minas Gerais ganhou por 4x3 de virada, assim formando a República Mino Brasileira. O teu céu do mais puro anil És bonita, ó terra mineira, Esperança do nosso Brasil. Bem o amor. Sana. Sana. Oh,